E aí, da hora? Beleza aí, gangue do mal? Tranquilidade? Estamos aí para fazer mais um vídeozão, Monstro do nosso mais novo membro da, da família, graças a Deus. Tô fazendo escapamento nele, hein? Ia fazendo para-choque, depois ia fazendo capô. Falei, não, quer saber? Vou fazer inteiro até atrás. Aí fui no Ferro Velho e comprei uns tubão. Ó, esse aqui já tinha. Esse aqui, pra quem acompanha o canal, é esse pedaço aqui, ó. Você lembra lá, ó? Opa! Se vocês forem lá no... no, no nos vídeos atrás lá, vocês vão ver, ó. Que Eu fiz esse aqui, eu tava cromadinho. Olha como é que ele fica. Tudo preto. Inox é assim mesmo. Aí tô dando continuidade aqui atrás agora, no tubo. Tudo comprado no ferro velho, hein? Ó o tamanho do bicho que eu comprei. Só essa abraçadeira aqui que eu comprei nova, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa flange aqui, ó Que chama é, Como é que chama mesmo? V-Band Só isso aqui que eu comprei novo ó. Essa abraçadeira aqui da Metal Horse Chama abraçadeira V-Band Ou abraçadeira algema Cada um chama de um jeito Como é que ela funciona? Ela funciona assim ó. Esse aqui eu achei no ferro velho, ó Veio com essa parte essa outra parte eu achei solta. Aí ela vai assim, ó. E aí aqui vem essa abraçadeira. E abraça ela aqui, ó. Quer ver? Só montar pra vocês verem rapidão. Ó. Vai, Ó. Que chamou gema Abraçou aqui já era. Tá preso. Entendeu? Só apertar bem, apertado. Ele fica zero. Aí, ó. Comprei esse tubão aqui, ó. 3 polegadas, hein. É tubo pra cacete. Paguei 150 pau. Meu esse. E aí tinha uma curva de 90 aqui, ó. Que eu já usei aqui, ó. Ó tá vendo? e aí vamos fazendo, vamos ponteando, dá um pouco de trabalho hein, não é muito fácil não? tem que ir no lá embaixo, ó, agora aqui, ó, eu vou lá embaixo, vou tirando as medidas, ó, aí faço dois risquinhos, tá vendo? Ó, os risquinhos, ó, aí agora aqui eu tenho que tirar, eu pontei, só e volto lá embaixo de novo, e assim vai. Essa primeira parte aqui, ó, foi bem difícil porque tem que ficar colocando e tirando toda hora, bicho. Toda hora. Aí agora, quando eu finalizar essa parte aqui, aí aqui eu já vou ter uma emenda, aí eu tiro só daqui pra trás. Aí já era. É, a frente aqui já pode ficar fixa. Fechou? Vou tentar mostrar lá embaixo. Não sei se eu vou conseguir. É nossa. Se nada tá pegando, tá? Como o projeto desse carro não é ser muito baixo, então tem uma margem aqui. Ó. Porque se for um carro muito baixo, igual o pessoal gosta de andar aí, não sei se rola, hein. Ainda mais por ser de 3, ó. talvez um 2.5 dê para encaixar bem aqui dentro, mas o de 3 não sei se consegue não, hein. Se for para comprar essa abraçadeira Algema aqui ó, Só a abraçadeira eu paguei R$39,00 Mas se for comprar o conjuntinho Ela sai um pouco caro tá? Acho que ela sai 150 129, uma coisa assim Mas como eu achei no ferro velho Então estourei O tubo inteiro eu paguei 150. Veio com, as, com esse cotovelo lá ó, E veio com uma algema dessa E eu já tinha outra Fechou? Então é isso Agora eu vou dar uma esmerilhada aqui na ponta, nas duas pontas aqui Pra mim Fazer a emenda aqui Entendeu? Fechou? <risos> pessoal, jeito de você uma, uma das maneiras para você conseguir fazer uma um corte retinho, ó vai na papelaria, eu paguei 3 reais ó, essa régua mole aqui, ó vem aqui, ó lá onde eu marquei juntou ponta com ponta Marcou, tem um traço retinho pra você cortar Não vai ficar ondulado, sabe? Vai ficar top Agora é só cortar aqui, agora aqui como eu tenho espaço vou dar um pontinho de solda no lugar aqui, tá? depois eu tiro, reforço e aí vamos lá a parte final de trás que nem eu falei, não é muito fácil não mas vale a pena, vale a pena que fica da hora, fica do seu jeito você vai dar os espaços eu tô curtindo é muito legal ver o negócio saindo muito legal mesmo E não tô vendo você usar óculos. Na hora que vai dar o pontinho, fecha o olho. É automático. Na hora que vai encostar, você... Tum, fecha o olho, porque eu já queimei meu olho, vou falar para você, viu? Não queira queimar, que é ruim. É ruim, bora pra cacete. Agora vamos tirar aqui para nós reforçar lá em cima, né? Ah, pera aí, eu vou marcar aqui, ó. Parando vocês estão vendo o canetão Nem é pra me ouvindo falar, hein, meu? Tô tirando, hein? Ó Aqui eu vou ter que fazer um cortezinho Em ângulo aqui, ó Pra ele já vir dobrando pra cá, ó Aqui ele vai ter uma curva aqui, ó E aqui vai lá pra trás Tá? Pá por isso que, daqui a pouco eu vou mostrar Daqui a pouco eu vou mostrar O carro tá com as rodas no cavalete Em cima de um cavaletezinho que eu fiz Pro eixo aqui, ó, ficar na posição certa Porque senão depois ele pode bater no eixo Entendestes? Aí pessoal, ó Como é que ficou? Aqui embaixo ficou meio abertinho, tá vendo, ó Mas dá pra tirar na solda depois, ó Mas é isso E aí, gangue do mar Tamo de volta, hein Voltei Dois dias depois A mexer aqui Tá, agora eu vou mostrar pra vocês, ó Consegui finalizar Certo, ó Só pra mostrar pra vocês os espaços Como é que foi Tá tudo ponteado, certo? Desculpa a tremedeira, que eu tô deitado debaixo do carro Ó Ó como é que vem o escape Ó os espacinhos Não sei se vai dar pra ver legal ó. Tá vendo, ó essa, essa algema eu vou virar pra cima, né? Pra não ficar pegando no chão Ó, aqui tem um espacinho essa, essa orelhinha aqui eu vou cortar, ó Então só pra mostrar pra vocês Legalzinho como é que ficou, ó Ó a guerreira ali, ó na elétrica, eletrodo de inox lá, Tudo ponteadinho Mostrando pra vocês aqui de baixo Usei os cavaletezinho para posicionar ó. Vai até lá atrás, ó, até o final Ficou muito legal, muito, muito legal Já fiz o suporte do coxinho ó. Aqueles coxinhos ali, para quem for querer fazer Ou quer mudar um coxinho mais resistente Isso aqui é coxinho de escapamento de corcel, tá? É baratinho, eu paguei R$ reais cada um Aqui tem que dar uma amassadinha, né? O original já vem amassadinho aqui, né? Mas isso aí eu usei a força bruta Ficou bem legalzinho o espaço, ó Tal, as curvinhas ali atrás Agora é só desmontar tudo Soldar tudo e pôr no lugar Puli e pôr no lugar Aí agora eu vou mostrar lá atrás pra vocês Soldando, né? Ponteando, soldando Com pontinho, devagarzinho e é isso aí, pessoal. Vambora? Vamos fazer? Dá pra fazer, hein? Não é muito fácil, não. Mas dá. Fica muito top, mano. Tá louco. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto lá atrás, hein? Soldando o bicho. Fechou? É nóis. Tem uma torradinha no dedo, mas faz parte. Agora eu vou dar um acabamento. Tá? Com essas lixas aqui, ó. Ó, que cheio de vel. Eu vou passar 80, 150, 320, 460. Só pra deixar brilhar, não. Não sei se eu vou passar a boina, não. para ah, porque vai ficar de do carro também? Não sei. Mas se dá na louca, eu passo. Fechou? No finalzinho do vídeo aí, agora eu vou mostrar como é que ficou aqui. Certo? É nóis. E aí? Que acharam da hora? Vou mostrar agora aqui. Deixa eu tirar a galera aí ó, não é aquele polimento da NASA, né, tal mas ó pra ficar bem da hora mesmo, tinha que ter passado mais lixo aqui, ó mas aí ó a solda não é uma TIG tal tá? mais importante, né, ó as ferramentinhas, tudo buqueta, filho furadeirinha, ó simplesinha tudo bem? Maquininha de solda, ó. Tudo, Tudo simples, pô. Tá se esse coisa. escapamento tivesse.. Hum. Tiver num, num carrão da hora aí, ó. O preso. cara virar e falar assim. Paguei dois pau pra fazer. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Agora se você fala assim. Fiz em casa, ninguém acredita. Por isso que eu tô mostrando que dá. Dá pra fazer, hein? Tô com a cara preta ou não? Tô com a cara preta, não tô? Faz, faz. Vale a pena. Gastei uns 200, 220 conto. Vale muito a pena. Espero aí que tenha sido útil para vocês. Que vocês tenham gostado, certo? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. <risos>